E aí, galera, beleza? Quero estar tá trazendo aqui três novidades aqui do canal. Fiz a banner nova e agora vai ter jogos e APK, beleza? Modificado que eu vou estar tá trazendo. E agora, galera, vai ter lives, beleza? Mano, esse daqui é o segundo vídeo e eu quero... Eu vou estar tá trazendo aqui, né? O Minecraft modificado, esse ser é realista, beleza? Os créditos vai estar tá aí na descrição, beleza? download também. Vai estar tá o grupo de divulgação aí, se você tiver um canal pequeno. Aí você divulga seu canal lá. E é nóis, valeu, fica com o vídeo.